mas provavelmente a gente tem uma coisa em comum. Eu e você já pegamos o celular só para ver as horas e acabamos engolidas pelo looping de coreografia, receita de bolo, fake news, o mundo está acabando, fulano cancelado, fofoca do BBB, compra blusinha, mais coreografia, um pouco de skincare fotos de gatinhos. E lá se foi uma hora que a gente nem levantou do sofá, mas tá exausta, ansiosa e levemente deprimida. Eu sentia muita dor de cabeça, é. Muita questão de falta de ar, assim. Realmente, como se eu tivesse sempre em pânico. Parecia que alguma coisa aconteceu eu não sei o que era que ia acontecer. Mas era sempre essa sensação esquisita. A real é que nosso cérebro não foi feito para lidar com esse tanto de informação e estímulo que as redes sociais trazem. E a nossa saúde mental tem ido cada vez mais para o ralo. Será então que o único caminho é deletar tudo? Soluções utópicas não adiantam. A gente tem que trazer para consciência atos automáticos.